A Pró-Reitoria de Extensão da URGS é responsável por estabelecer relações sociais e culturais com diferentes segmentos da sociedade, compondo assim uma parte da grande tarefa educativa confiada à Universidade. Por meio do Departamento Administrativo e de Registro da Extensão, a ProRest apoia e incentiva a realização das ações desenvolvidas pelas unidades acadêmicas da URGS. O departamento conta com divisões administrativa, de execução financeira, de planejamento e assessoria técnica e um núcleo de divulgação. A ProRest é Educação e Desenvolvimento Social. Localizado no prédio do Planetário, o Dedes vem há quase 30 anos pautando suas ações pelo compromisso da universidade pública em promover e garantir os valores democráticos de igualdade de direitos, de educação na cidadania e na diversidade sociocultural. A ProRest é Cultura. O Museu da URGS é responsável por valorizar, pesquisar e difundir o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul por meio de exposições, projetos e ações educativas elaborados de forma interdisciplinar, voltados para todos os públicos. Já o Departamento de Difusão Cultural desenvolve projetos com a intenção de promover a cultura em suas mais variadas vertentes. O Unimúsica, que completa 40 anos em 2021, faz parte dessa trajetória. O DDC administra a Sala Redenção, a Galeria Maria Lúcia Catani, o Salão de Festas, a Sala Farion e o novo Centro Cultural da URGS, um espaço que promove exposições, workshops, recitais, espetáculos e debates, entre outras atividades. A ProRest é ciência. Também faz parte da Pró-Reitoria de Extensão um dos principais patrimônios da cidade de Porto Alegre, o Planetário da URGS, em quase 50 anos de história, divulgando a astronomia, o Planetário já recebeu quase 1 milhão de pessoas com sua programação. A cúpula de mais de 12 metros de altura é capaz de trazer ao público mais de 8 mil estrelas e o céu do mundo todo. A ProRest é a interação com a comunidade. Também cabe à ProRest a administração do Salão de Atos, um espaço fundamental de promoção da interação da Universidade com a sociedade, através de espetáculos, debates, cerimônias de formatura, entre outros. Esta articulação com a comunidade também se dá por meio da Ponto URGS, um projeto que visa a gestão da marca institucional da Universidade e sua aplicação em produtos que valorizem a produção intelectual e cultural da URGS. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e de nossos setores para conhecer melhor o trabalho da ProRest. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais. Vem para a extensão!